Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu converso com os professores Carlos Vian e Anderson Pelegrino, continuando a nossa discussão sobre Celso Furtado e hoje explorando ainda mais a questão de subdesenvolvimento e industrialização. Acompanhe com a gente! Hoje eu recebo o professor Carlos Vian, ele que é docente do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc USP e coordenador do MBA em Gestão de Negócios também da Exalc USP. Além disso, recebo o professor Anderson Pelegrino, ele que é economista e professor convidado da FGV e Inova Business School. Primeiro, obrigado por aceitarem o convite para bater esse papo com a gente. Prazer. E já começo fazendo uma pergunta. A obra do Celso Furtado ela tem uma linha que permeia a discussão toda, que é a questão do subdesenvolvimento, do atraso. E já começo justamente por esse ponto. Mas, afinal, o que é subdesenvolvimento, o que é esse atraso a que se refere o Celso Furtado na sua obra? Vamos lá. Uh, bom, o... A ideia de atraso, de subdesenvolvimento, ela permeia toda a obra do Furtado e, sem dúvida, esse é o tema da trajetória intelectual e, e, e até como homem público dele. Né? Uh, essa ideia ela, ela surge e é lapidada a partir da participação dele na Cepal. Né? Uh, quando ele tem contato ali com, com uma equipe de economistas no final dos anos 40, uh, capitaneadas por Prebisch, né? capitaneada por Raul Prebisch, né? o grupo de economistas, e ali é confeccionado o modelo do sistema centro-periferia que na verdade é um modelo que se aplica uh, à questão do desenvolvimento ou do atraso né, uh, latino-americano acumulado do século XIX até meados do século XX. Dentro desse sistema, uh, fica muito claro que uh, uh, o centro corresponde aos países uh, ricos, desenvolvidos, industrializados e a periferia corresponde a, a, ao grupo de países atrasados e não industrializados. Né? E essa relação, que obviamente se dá através da, da, da, da, da economia internacional, né? é, através das relações econômicas entre os países, ela perpetua o atraso de quem ocupa essa posição periférica, uh, uh, não industrializada uh, e, portanto, primário exportadora. Né? Então, o, o diagnóstico ali era muito claro. São países que, desde o século XIX, acabaram uh, uh, participando do, do comércio internacional como fornecedores de matérias-primas, bens agrícolas e, portanto, acabaram uh, não fomentando processos de industrialização. Isso, ao longo de décadas ou até mais de século, redundou num atraso que é, talvez, a, a, o principal, não o único, mas o principal elemento do subdesenvolvimento, né? a condição periférica, a condição de atraso. Uh, é nesse sentido que o, o diagnóstico ali presente na CEPAL e que será também Uh, uh, incorporado por Furtado ao longo de sua obra, é um diagnóstico que aponta para necessidade de industrialização e de incorporação de progresso tecnológico nos chamados países periféricos. E especificamente para o Brasil é isso que o Furtado vai preconizar ali. Uh, nos anos 50, 60, precisamos nos industrializar precisamos incorporar progresso tecnológico, isto é o, o ponto focal uh, para a superação da condição de atraso. Então, num primeiro momento, a visão de subdesenvolvimento está estruturada uh, sobre essa ideia de, de sistema centro-periferia né? e, obviamente, pensando o Brasil como um país periférico dentro desse sistema. O Furtado trabalha bastante com, esse, com essa ideia no, no Formação Econômica do Brasil para explicar, por exemplo, né, o atraso do Brasil. Ele, faz uma, ele tem um capítulo dedicado a esse processo e mostra que o, o Brasil é, se atrasou em relação a esses países durante o século XIX, na, principalmente na primeira década em que o Brasil perdeu participação na dinâmica do comércio internacional, não é faltava para o Brasil ali naquele momento um, um produto mais dinâmico e como isso vai persistindo ao longo do tempo, né? ele também usa no formação econômica do Brasil essa esse, esse raciocínio para explicar por exemplo a questão da persistência do subdesenvolvimento do Nordeste, né? porque o Nordeste estava atrasado em relação a outras áreas do Brasil que vão ganhar um dinamismo na segunda metade do século XIX, notadamente São Paulo com o café, né? e por isso vai persistindo ao longo do, do, do tempo. Né? E tem uma outra obra né, que, que o Furtado, é um pouco menos é, comentada, mas ele também fez uma reflexão nesse sentido, num livro que ele analisa a formação econômica da América Latina, né, compara o Brasil com outros países vizinhos que têm essa mesma dinâmica de serem países primários portadores. É interessante notar que essa ideia de subdesenvolvimento ela evolui ao longo da obra de Furtado e já nos anos 70, em especial na obra O Mito do Desenvolvimento, uh, ele vai tratar uh, do subdesenvolvimento como não mais algo a, a, apenas a ser superado via industrialização uh, uh, e incorporação de progresso tecnológico. É claro que uh, esses são temas uh, pertinentes e que, Inclusive, eh, permitem né, saltos de crescimento econômico aos países. Aliás, ele já terá observado isso no Brasil e na América Latina. Né? Mas ele vai dizer o seguinte, olha, é, precisa ir além da industrialização e precisa ir além da incorporação do progresso tecnológico. Na verdade, a grande questão é, nós temos que ter um modelo de industrialização que seja compatível com a realidade dos países periféricos, no que diz respeito ao uso da mão de obra, no que diz respeito à incorporação de tecnologias compatíveis com as reais uh, uh, condições de recursos materiais, financeiros, tecnológicos do país. Uh, o país, ele tem que ter criatividade na condução dessa industrialização e também no uso da tecnologia. E aí ele vai tocar num ponto importante, que é esta evolução da industrialização, ela não pode ser condicionada ou conduzida pela ideia de modernização dos hábitos de consumo. Que ideia é essa? O portado, ele, ele diz o seguinte, né, no, no mito do desenvolvimento econômico, a modernização nada mais é do que uma tentativa de trazer hábitos e perfis de consumo dos países desenvolvidos para as regiões periféricas. E isto acaba condicionando o próprio rumo da industrialização, muitas vezes num sentido uh, poupador de mão de obra, muitas vezes num sentido de uso de tecnologia uh, incompatível com o momento do desenvolvimento e até incompatível com os recursos materiais e financeiros que o país apresenta. Então, o Furtado ele vai bater muito nessa tecla de... A industrialização e o progresso tecnológico são uh, fatores importantíssimos na superação do atraso, mas não são suficientes. Eu preciso ir além disso. O que, que significa ir além disso? O próprio processo de industrialização ele tem que estar condicionado na sua na, no, no seu na, trajeto à realidade do país, no que diz respeito a... Necessidade de geração de emprego, nível de qualificação da mão de obra, e formação do capital humano, recursos financeiros, materiais tecnológicos, para que esse processo possa, de fato, gerar uh, benefícios à sociedade e, acima de tudo, eh, para que esse processo seja capaz de incorporar mais gente eh, no mercado de trabalho, gerando renda, gerando consumo e consolidando o um mercado interno, que é um grande ponto também eh, nas preocupações do furtado, né? quer dizer, a, a consolidação no Brasil de um mercado doméstico. Pelo que o Anderson está colocando, pessoal, fica claro que, uma das formas de vencer o subdesenvolvimento, mas não a única, se dá pela industrialização. Mas a provocação que eu quero fazer aqui agora é a seguinte, queria ouvi-los. Ao longo dos últimos anos, a gente tem visto um processo exatamente antagônico, ou seja, um processo de desindustrialização da economia brasileira. Além disso, acho que isso se agrava toda essa situação e torna mais evidente, acho que o caso mais emblemático... Foi a saída da Ford no Brasil, mas se juntam a notícias como a da própria Sony, se juntam como a da Mercedes. Como que vocês veem este processo de desindustrialização aliada à discussão que Furtado faz e agora olhando um pouco para frente, para a nossa trajetória futura? Então, como é que eu olho esse processo e começo a entender um pouco o Brasil daqui para frente? O que mudou, né, de uma certa maneira, foi a forma como está se direcionando essa divisão do trabalho entre os países. Né? Desde os anos 80, né, que os países asiáticos começaram um processo de reformas e tudo mais, isso vai se aliando, de um ponto de vista das estratégias das empresas e de mudanças institucionais, estratégias de empresas transnacionais e dos países e, talvez inconscientemente, a gente foi migrando todo o processo industrial para países eh, asiáticos né? e fomos migrando setores importantes como siderurgia, os setores mais tradicionais como têxtil, indústria de calçados, talvez sem pensar né, na possibilidade e nos desdobramentos que isso foi trazendo. Então, no, no, no caso do, dos países é, industrializados, isso está materializado. Quer dizer, eles passaram realmente a focar no processo de geração de tecnologia, geração de conhecimento, pesquisa, e o processo produtivo acabou migrando para outras regiões do mundo em busca aí de vantagens comparativas. O Brasil acabou entrando nesse processo de uma forma um pouco precoce, talvez nós tivéssemos que ter, é, também ter sido locos desses investimentos, mas a gente por N motivos fomos perdendo, né ao longo dos anos 90 era comum ver isso, né? olhava-se para cá, olhava-se para a Ásia acabava muitas vezes decidindo por um investimento lá, por questões políticas, por questões de mercado de trabalho, de de valor de mão de obra, até de capacitação muitas vezes. Então a gente acabou perdendo um pouco esse momento, essa oportunidade. E hoje, para o caso do Brasil, é muito precoce essa, esse processo. né Então hoje é, a gente precisa, talvez, na linha do que o Furtado pensava, é realmente pensar em qual indústria nós temos capacidade de gerar aqui. Quais são os processos industriais que nós temos capacidade de fomentar que são adeptos à nossa estrutura? É isso que eu acho que está faltando a gente direcionar ao longo do tempo. É um fator que nós não estamos chegando a um consenso, vamos dizer assim, internamente entre os agentes. Ainda nessa ideia de industrialização e recente desindustrialização, Uh, eu acho que esse, esse é um processo que ele deve ser conduzido a partir de planejamento estatal. Né? Note, não é um discurso estatizante, não é essa a ideia, mas sim é um discurso que visa a aplicação de ferramentas de planejamento pelo Estado e de vontade política para que, no médio e longo prazo, o país seja capaz de criar centros de referência, infraestrutura, disponibilizar recursos para que a industrialização avance. Uh, aí temos vários exemplos de países que nas últimas décadas fizeram trajetórias brilhantes, em especial na Ásia. Eu posso mencionar uma Coreia do Sul, a, a China nas últimas décadas, não há dúvida a respeito do, do êxito na industrialização. Agora, no caso do Brasil, a gente está falando nas últimas décadas justamente de uma certa escassez desse planejamento. Houve sim algumas iniciativas, mas uh, não consistentes e duradouras. E aí, claro, uh, uh, o movimento natural da industrialização, a partir da lógica dos agentes, que é uma lógica cada vez mais multinacional ou transnacional, ela vai seguir Uh, vetores próprios, né? quer dizer, a busca por vantagens comparativas, a busca por uh, recursos, por mão de obra mais barata, dentro da lógica empresarial. Agora, como eu posso trabalhar com essa lógica, tentando adaptá-la à realidade do meu país, uh, uh, trazendo benefícios ao desenvolvimento do meu país? Aí, uma palavra-chave para isso é o planejamento de médio e longo prazo, algo que no Brasil, nas últimas décadas, uh, ao que tudo indica, uh, não vem sendo trabalhado. Né? Então, a gente pega esses exemplos de países asiáticos, eles vivem também a realidade desse fluxo uh, uh, internacional uh, uh, agressivo né, de, de, de empresas e investimentos, mas conseguiram através do planejamento, da criação de um ambiente de negócios, uh, da criação de centros de pesquisa, da qualificação de mão de obra, atrair para o seu território Uh, uh, a figura do investimento estrangeiro ou até do investimento local, estatal ou privado, doméstico, uh, fomentando cadeias industriais, né? uh, centros de inovação, centros de desenvolvimento. Agora, sem esse planejamento, sem essa condução, uh, e aí a luz até do que furtado preconizava, uh, é mais é improvável, né, digamos, que uh, o país avance na industrialização ou mesmo que avance que ele seja capaz de incorporar o progresso tecnológico e, e, e distribuir os frutos dele, né, os benefícios dele à sociedade local. Fica mais difícil. Eu acho que nós temos uma oportunidade, só complementando, que né, a gente precisa rediscutir. Quer dizer, é, o caso da saída da Ford, de Maçônia e tal, são setores em que o Brasil realmente perdeu um pouco talvez da competitividade, né? outros países hoje são mais eficientes, tem mais tecnologia na produção desse tipo de produto. Mas ao mesmo tempo aparecem alternativas, então a gente tem que pensar em como criar um ambiente de negócios, em como criar incentivos e capacidade de investimento para que em outros segmentos onde a gente tem vantagens de onde há interesse de empresas virem para cá e de empresas brasileiras investirem para que a gente possa avançar nisso. Né? Um setor que eu gostaria de citar é o setor, por exemplo, de, de ligado a máquinas, implementos, agrícolas e tecnologia. É um setor em que o Brasil tem grande potencial, existem empresas aqui, existem empresas nacionais que são competitivas nesse setor né? e que a gente precisa talvez aproveitar uma oportunidade dessa não só para o mercado interno, mas também para nos tornarmos ainda uma, um exportador ainda maior para a América Latina e para outros países do mundo. Né? E olhar para outros setores né, que possam ter essa mesma capacidade, tanto a iniciativa privada quanto o Estado, trabalhando em conjunto para atingir esses objetivos. Eu acho que até complementando aqui o Vian, né, é, é, é quase como dizer, olha, não dá para imaginar que o processo de industrialização é, é, correndo espontaneamente, vai trazer frutos é, positivos e duradouros ao país. Esse é um processo que cada vez mais ele segue uma lógica de empresas que estão transnacionalizadas ou multinacionalizadas e que para é, é, se converter em benefício para países precisa sim haver essa participação do Estado via planejamento, via melhoria do ambiente de negócios, via acordos, via investimento, né? uh, via formação de centros de pesquisa, uh, via observação de... Ramos ou setores de excelência em que a gente possa ter boa projeção internacional. E aí vale lembrar de novo, tem muitos casos aí bem sucedidos na, na Europa, na, na Ásia, não há dúvida, já, já são casos aí mais que conhecidos, de países em que essa condução foi feita e depois de anos ou décadas claramente houve uh, mudança né, nos padrões de vida e no próprio grau de desenvolvimento uh, local. O que é legal dessa discussão, pessoal, é que para nós está ficando evidente o papel do Estado enquanto indutor deste planejamento. No entanto, ainda na obra do Furtado, e essa provocação que quero fazer agora para vocês, ele também discute um pouco da disparidade regional, em específico até mesmo a concentração da propriedade da terra. A pergunta que eu faço é, como que vocês avaliam essa discussão que o Furtado fez e, aliás, até mesmo... Como é que caminharam soluções para se resolver essas disparidades regionais? A própria exemplo da Sudene ou até a época dele, o BNDE, sem o S à época, né? Então eu queria que a gente discutisse um pouco. Falar de disparidade regional e concentração da propriedade da terra, embora seja uma discussão feita lá pelo Furtado, mas ainda parece um tema muito atual. E queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. É, bom, é, na, na obra do Furtado, é, evidentemente, a, a preocupação central é o subdesenvolvimento brasileiro. Mas desde a formação econômica do Brasil, lá no final dos anos 50, é, também está claro que é, um dos problemas desse subdesenvolvimento, ou, ou melhor, o, uma das sequelas né, desse subdesenvolvimento, é o atraso dentro do atraso, né? em outras palavras, é a heterogeneidade regional no Brasil, né? as disparidades socioeconômicas uh, existentes entre diferentes regiões do país. E aí, especificamente, uh, ele se refere ao atraso, socioeconômico percebido na região nordeste naquele momento e, e, e face a, a, a, ao relativo avanço da região sudeste, então mais industrializada. E aí a, a ferramenta usada pelo Furtado, né, o método para discutir esse atraso e essa problemática dentro do problema maior do atraso brasileiro é justamente o sistema centro-periferia. Ele vai dizer o seguinte, olha, uh, estamos reproduzindo o sistema centro-periferia uh, observável na economia internacional, na relação entre países, dentro do nosso país. Então, claramente, você tem uma região mais industrializada e mais próspera, né, ele está escrevendo ali na virada para os anos 60, essa é a região sudeste, uh, naquela época colhendo os, os frutos né, uh, de uma industrialização uh, avançada né, para aquele momento, uh, e ao mesmo tempo você tem uma região considerada periférica, que ficou mais atrasada, que naquele momento é a região nordeste, tá? Uh, isso é observável numa renda per capita mais baixa, uh, na, na, na baixa presença naquele momento do progresso tecnológico e da própria indústria. E aí o que o Furtado preconiza é, precisamos tirar o caráter espontâneo desse movimento de industrialização, ele tende a continuar se concentrando na região sudeste uh, e isto é um fomentador do atraso não apenas do Nordeste, mas do país como um todo, né? e aí a saída é, uh, precisamos do uso de uma lógica federativa e da ação do Estado, é nesse espírito que nasce a Sudene, né? a superintendência do, do desenvolvimento do Nordeste, o, o Furtado capitaneou essa superintendência nos seus primeiros anos de vida, e a razão de ser dela é justamente atrair, fomentar, uh, provocar a industrialização na região mais atrasada, redistribuindo melhor investimentos e recursos uh, no território nacional. Quer dizer, a, a grande finalidade ali era uh, uh, reduzir a disparidade regional acumulada sobretudo nas primeiras décadas do século XX. Então o método, a ferramenta proposto por ele é, vamos provocar a industrialização, vamos uh, trazer a, a, o progresso técnico para dentro da região atrasada uh, para tentar eliminar a, a, a disparidade que vinha uh, se formando crescentemente ao longo de décadas do século XX. Essa ideia, depois, posteriormente, vai dar, é, vai surgir também uma outra superintendência, que é a sudana né, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, né, que vai é, propor medidas parecidas, né, e também com criação de uma instituição de... De, de financiamento, né? no, no, no Nordeste se criou o Banco do Nordeste, na Amazônia vai se criar o Banco da Amazônia, né? que tinha esse intuito de atrair investimento, de, de gerar projetos de investimentos industriais né? que viessem a levar ao desenvolvimento aí dessas, dessas regiões. Bom, pessoal, queria agradecer aqui o professor Vian Anderson pela presença conosco e mais do que isso sobre esse bate-papo sobre subdesenvolvimento, desindustrialização, tudo isso olhando para a história a trajetória de Celso Furtado. Muito obrigado e, pessoal, um valeu! Prazer.